Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, continuando a nossa série de vídeos de evolução Dessa vez... Pra mostrar pra vocês aqui a continuação do vídeo anterior Onde eu evoluí vários pokémons difíceis de se conseguir Pelo menos aqui na região como eu mostrei pra vocês Quero mostrar aqui pra vocês um dos meus principais pokémons atualmente Então vai ser esse Vaporeon de 1622 Que eu consegui evoluindo no vídeo anterior se você não assistiu Vai estar tá aqui nos cards do Youtube E também na descrição desse vídeo pra você clicar e assistir, ok? Então vamos lá, olha só, além do Vaporeon eu consegui no vídeo anterior Esse Exegutor de 1400 440, esse Venossauro de 1429 Essa Victory Bell Enfim, essa Nidoqueen Esse Poli Esse outro Vaporeon Enfim galera, é muito Pokémon bom e forte que eu consegui Agora eu quero continuar o vídeo Evoluindo alguns dos outros Pokémons Que eu deixei aqui nos favoritos Começando por esse Poliwag Pra Poliwrath esse Polar Egg também tem um IV muito bom, assim como aquele outro Polar Wheel que eu evoluí. Como vocês podem ver, eu ainda tenho 167 Kinds E no vídeo anterior, eu tinha usado um Lucky Egg para fazer as evoluções. Consegui muito XP, esqueci de dizer. Vocês viram no início do vídeo, eu estava... não lembro com quanto, mas agora eu já estou com 96 mil. Dá para vocês saberem aí, em relação ao último vídeo, o quanto eu... Consegui de XP só com essas evoluções. Vou usar mais um Lucky Egg, aproveitando que eu tenho vários que eu comprei, né, Pra terminar de evoluir esses meus Pokémons, ok? Então vamos lá, vamos começar com o nosso Pory Egg para Pory São não são Pokémons que, que serão novos na minha Pokédex, mas vai ser dois mil de XP, né? Porque vai ser mil da, evolução, da primeira evolução, depois ó, isso, 1.000 da primeira evolução com o Lucky Egg, mil da segunda evolução também com o Lucky Egg, né, então vamos lá, evolução para Polar Real, agora para Polar Roth, que também vai fazer provavelmente parte da minha equipe de batalha, eu já tenho um Polar Rock, mas vamos ver se às vezes o, a combinação de ataques costuma variar, e talvez a combinação de ataques desse meu Polir vale valha mais a pena do que o outro. Vamos ver. Esse Poliwag Poli que eu comi que evolui também tem uma configuração, um IV muito bom, né? Acima de 80. Então não tem importância eu dar power up se eu precisar. Nesse ou no outro, beleza? Então vamos lá, vamos ver a combinação de ataques que vai vir esse Poli Roth. Eu não sei se vai ser a melhor, 1564. Muito forte esse poliroth. Mais forte do que o outro, se não me engano. O problema é que ele veio com um ataque fraco, o Moot Shot, que é um ataque do tipo ground. E esse, esse, esse Pokémon, ele é um tipo do, do. Ele é um Pokémon do tipo Agro e Lutador. Então, esse ataque do tipo Ground vai ter 25% a menos de dano, né? Na verdade, não é 25% a menos, mas. Ele poderia ter 25% a mais e não tem. Entretanto, o Hydro Pump é um dos melhores ataques que dá 90 de dano. Então, pelo menos nisso, ele tá muito bom. Vamos evoluir o nosso Geodude. Esse Geodude aqui que também muito, muito Vai dar num Golem muito, muito forte Pena que eu não posso evoluir pro Golem direto Eu só tenho aqui esse Geodude pra evoluir pra Graveler Depois eu vou juntar pra um outro vídeo e evoluir ele pra Golem Então vamos dar uma evolução aqui no Geodude pra Graveler Eu já tenho um Graveler bem fraquinho, então vai acabar que não vai incrementar na minha Pokédex Mas o que, que acontece? Esse Geodude aqui tem um IV acima de 90 Então ele com certeza vai ser um dos meus principais Pokémons Não esse Graveler, o Golem, a última evolução do Geodude Vamos lá, vamos ver quanto vai vir o Graver, 803, não tão forte quanto eu esperava, mas também veio forte. Um pokémon novo que eu não tenho ainda é o Arbok, que é a evolução da Ekans, você lembra da equipe Rocket? Então, temos aqui essa Arbok de 471 com um ID muito forte também, eu tenho como evoluir três dessas aqui, dessas Ekans, ou seja, eu posso fazer três evoluções dessas daqui, mas eu não vou... Deixar vocês perderem tempo evolu vendo eu evoluir ah, os mesmos pokémons. Então eu vou só evoluir os novos e depois que eu terminar o vídeo, eu aproveito o meu Lucky Egg para ganhar mais XP evoluindo os outros pokémons. Beleza, agora sim o é, primeiro Pokédex que a gente está fazendo aqui nesse vídeo de hoje. Então temos mais uma Arbok de 1026. Não é o meu Pokémon, não vou ser vai não provavelmente não vai ser um Pokémon que eu vou usar para atacar, mas é um Pokémon para incrementar a nossa Pokédex e ele tem um ataque Acid e o Sludge Wave, que são do tipo Poison, então é um ataque que vai ser forte para essa Arbok. Olha só, temos o Krabby para evoluir para Kingler também, então não é um Pokémon que... Eu, é um Pokémon que eu já capturei o Kingler direto, então não vai ser um que vai incrementar minha Pokédex. E, de qualquer forma, eu quero ter um Kingler forte, por que não? Então eu vou evoluir esse Krab aqui. Beleza, temos o nosso Kingler! Vamos ver quanto vai vir o CP desse Kingler. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Olha, ah, eu não tinha. Eu pensei que eu tinha. Enfim, mais uma para nossa Pokédex, 1082, eu pensei que eu já tinha capturado, mas eu não tinha. Provavelmente eu devo ter capturado na conta da minha namorada, enfim, ou ela capturou e eu pensei que foi eu. Enfim, cara, vamos continuar nossas evoluções com essa estádio de IV, muito bom, acima de 90. Staryo também é um Pokémon que aparece demais, demais mesmo nos lures aqui da minha cidade, então eu tenho muito, mas muito quente dela, eu vou fazer várias evoluções depois para ganhar mais XP, e temos aqui a Star, essa que eu tenho certeza, eu já capturei duas, uma acima de 1000, 1200 e uma de 500 e pouco, então essa aqui dificilmente vai ficar mais forte do que a que eu capturei, mas o IV dela é excelente. Vamos lá, temos aqui o nosso Nidoran macho, no vídeo passado a gente evoluiu o nosso Nidoran fêmea para Nidoqueen, e esse Nidoran aqui, apesar de não ter um CP muito alto, vai ficar um Nidoking, que é o Rei Nidoran, muito forte, porque o IV dele é excelente. Então vamos lá, vamos fazer esse Nidoran virar um Nidoking, que é um pokémon que eu não tenho. O Nidorino eu já tinha capturado, como Nidorino já, mas o Nidoking eu nunca evoluí. E esse aqui vai ser muito bom! Primeiro o nosso Nidorino, show de bola, parece um leitão. <risos> vamos lá, vamos... Oh, caraca, moleque! Vamos lá, vamos lá, vamos lá que a gente tem que aproveitar a bateria para o nosso Nidoking, que vai ser um dos principais pokémons talvez, vamos ver a combinação de ataques dele, porque esse aqui é um pokémon do tipo S ou A, porque os pokémons são divididos em classes S, A, B, C e D, S é a melhor, na S vai estar lá Blastoise, Charizard, Dragonite, Venossauro e esse aqui eu acho que está na A, que é uma classe abaixo. O Victreebel tá na S, o Poliwrath tá na S, que são a classe assim, dos melhores pokémons. Nidoking, 1408. E esse pokémon aqui está na classe A, então ele é a segunda melhor classe do jogo com pokémons. Temos aqui também, esse Koffing não vai dar para evoluir, é, mas eu deixei ele como favorito porque eu vivi dele acima de 90. Mas temos esse Dratini para Dragonair. Eu não tenho Dragonair, então vai ser mais uma evolução que vai dar em Pokédex pra gente, excelente, evolução de Dratini pra Dragonair, esse Dratini aqui também tem um IV acima de 90, então por isso mesmo que o CP dele não seja tão alto, ele vai dar um Dragonite muito bom, se eu acertar a combinação de ataques dele, ele vai dar um Dragonite excepcional, mano, então vamos lá, Dragonair, mais um pra Pokédex, então mais 2000 de XP, muito bom moleque, 746 e e eu vou fazer a última evolução desse Dragonair, ele vai dar um Dragonite provavelmente mais fraco, provavelmente não, com certeza mais fraco do que aquele, aquele meu Dragonite de 1600, mas... Talvez com a combinação de ataques melhor e com certeza com IV melhor. Porque aquele Dragonite meu, o IV dele é 66%. Então vamos lá. Temos o Horsey para Sidra. Eu não tenho nenhum Horsey forte e não tenho Sidra. Esse Horsey de 388, apesar de ter outros Horseas mais fortes que esse aqui, esse aqui é o que tem o melhor IV. Tá? Então vamos dar uma evolução aqui. É, o que eu queria falar rapidamente sobre os IVs? Os status individuais do, do, do Pokémon influenciam acho que mais do que o CP. Por quê? Porque o CP você pode aumentar com os power-ups, e você pode equilibrar os CPs dos seus pokémons de acordo com o é, que você queira. Só que, e também do nível do pokémon, né? Aumentar o CP basicamente é você passar o seu pokémon de nível, como você faria no jogo do pokémon e tal, treinando seu, seu pokémon. 871. Por exemplo, se esse, esse, esse Cidra aqui ficar com IV 90 e tantos por cento, e ele se torna um pokémon muito bom. É, deixa eu ver aqui, ó. Dragon Breath. Ele tem dois ataques do tipo dragão, cara. Ele não vai ser o Pokémon que eu vou usar. Porque o Cidra é um Pokémon exclusivamente de água e ele tem dois ataques do tipo dragão que são dois ataques que vão ser prejudicados nos... prejudicados no caso deles. Vamos evoluir esse Paras para Parasect. É também um Pokémon que eu já capturei, Parasect, então não vai ser um Pokémon de Pokédex, mas enfim, não tem problema. Só falando dos, dos IVs, o que, que acontece? O IV você não muda, entretanto o CP você pode aumentar. Então mesmo que o seu Pokémon tenha um CP mais baixo, se você aumentar o CP dele, você consequentemente vai fortalecer ele. E se ele tiver um IV mais, mais alto do que o do outro Pokémon, mesmo que o CP seja o mesmo, ele vai ser melhor do que o outro. E, é, outra coisa que conta é os ataques né? Beleza, Para sect, Vamos evoluir esses dois spirals pra Fearow Se não me engano eu não tenho Fearow Mas eu não tenho certeza, mano Eu tenho tanto Pokémon que eu não sei quantos na verdade eu tenho E vai ser muito bom, cara Essa aumento de Pokédex Porque eu vou ter muito Pokémon novo que eu não tinha, cara e vai aumentar bastante meu Pokédex, vai fortalecer bastante meus Pokémons e os meus ataques. Porque eu tava esperando juntar bastante conteúdo para poder fazer vídeos, né? É, de evolução, beleza, Firmo. Vamos evoluir só mais um. E enquanto eu esperava, eu acabei ficando no prejuízo. Só, eu só tinha Pokémons que eu capturei, eu não tinha Pokémons que eu evoluí. Agora eu tenho o Vapor, o 1600, que eu evoluí e vai dar um... Belo de um Pokémon pra você colocar no ginásio. Vou, vou ter o... sei lá, tem vários, mano. Tem o Executor pra fazer os ataques pesados. Ele veio com Solar Beam ou Hyper Beam, se não me engano. Que são excelentes ataques. Beleza, evoluir. Agora esse miau cara. Esse Meow aqui é um achado que eu consegui capturar um Miau hoje. E consegui completar exatamente 50 candies pra esse Meow, velho. Muito bom, é um Pokémon que com certeza eu não vou usar. Não é um Pokémon que seja bom, mas vai incrementar na minha Pokédex. Eu tenho outros Miaus, é... mas esse aqui é o melhor que eu tenho de ver melhor. Eu não sei por cara, eu tenho esse lance de ficar jogando os Pokémons na, na calculadora para saber os status individuais, para ter sempre o melhor Pokémon. Porque vai que tem uma atualização aí e que faz com que o Persian, que é esse Pokémon aqui, é a evolução do Miau, seja um dos melhores Pokémons do jogo. Aí eu já vou ter o um Persian para eu poder. É, batalhar, entendeu? E eu vou ter um Percy de 721 com um IV alto. E eu posso dar uns power-ups nele. E ele vai acabar se tornando um Pokémon muito bom, entendeu? Outro Pokémon que eu aposto muito. Que vai se tornar um Pokémon muito forte no futuro. Chama-se Alakazam. Eu já tenho um Alakazam de 914 de CP. O, entretanto, o IV dele não é muito bom. Só que esse Abra de 324 tem um IV muito bom. E o que, que eu vou fazer? Eu vou evoluir esse Abra pra Kadabra. Depois pra Alakazam para ter um Alakazam parrudo de mais de mil e com um ID muito bom. Que é isso que eu quero. Mesmo que eu é, já tenha o Alakazam, eu vou evoluir esse Abra aqui para ter um, é, um outro Alakazam mais forte do que o que eu já tenho, né? Então, beleza. Temos aqui o nosso Cadabra, que também é um Pokémon que eu capturei com incenso. Por incrível que pareça, eu tava andando com incenso, apareceu um cadáver, então não é um Pokémon que vai incrementar na minha Pokédex. Beleza, temos aqui, olha só, temos um Pokémon, cara, que eu vou evoluir, eu tenho 411 Candies de Widow, e eu vou evoluir pra Beedrill, mano, por quê? Por cara? Por que não? Entendeu? Entendeu? Eu acho que eu tenho uma Beedrill que eu capturei. Eu também tenho uma Butterfree. Mas eu quero uma Beedrill forte. A Beedrill que eu tenho é fracota. A, a, o Butterfree que eu tenho, que é a evolução do Caterpie, ela também é muito fracota, de cento e pouco de CP. Eu quero uma Beedrill mais fortinha. Eu quero ver como é que é o aplicador de evolução dessa capuna. Como vocês podem ver, é 273. Vamos ver quanto vai evoluir. Porque tem Pokémons que dobram o CP. Tem Pokémons que multiplicam por 10 o CP, praticamente. Aqui é o Magikarpa, quando ele evolui para Gyarados ele evolui para sei lá, muito mais do que o CP atual e eu quero ver quanto é a Bedrill, de 270 ela vai para, vamos ver quanto que é o multiplicador dela vamos ver, vamos ver, vamos Bedrill 814, ou seja, é quase 4 é quase o multiplicador de vezes 4 quando você evolui sua Kakuna, cara. é muito bom eu quero fazer o mesmo com o Caterpie para Butterfree que é um pokémon difícil de você ver, difícil você ver a pessoa usando, mas no desenho, no anime pelo menos, é um ótimo pokémon, o Ash usava bastante, e eu acho que eles deveriam valorizar um pouco mais os pokémons do tipo inseto, do tipo grama, que normalmente são muito desvalorizados e muito fáceis de se matar em praticamente todo o jogo, cara. Entretanto, a Butterfree é uma dos Pokémons que é, evolução aqui do Metapod vão medir 227. Ela provavelmente vai ir para igual o Beedrill. Eles são meio que concorrentes uma da outra, né? Você lembra? O Gary tinha uma Beedrill e o, quer dizer, o, o Gary tinha um Weedle e o Ash tinha um Caterpie. Depois o Gary tinha uma Katuna e o Ash tinha um Metapod. Depois o, o, o Gary tinha uma Beedrill e o Ash tinha uma Butterfree. Cara, que era um Pokémon muito massa, cara. E eu acho que deveria ter mais valor. 807 acabou ficando mais fraco do que a Beedrill, enfim, temos aqui mais um Poliwag, mas só que eu não tenho mais Quentes pra evoluir ele, enfim galera, eu acho que é isso, basicamente vocês vão ver aqui que eu tenho muitos mais pokémons pra fazer umas evoluções legais, Tem o Raulter pra evoluir pra Gengar, mas eu não tenho Candice o suficiente, tenho o Grimer pra evoluir pra Muk, mas eu também não tenho Candice o suficiente, tenho, deixa eu ver, tenho o Growlite pra evoluir pra Arcanine, mas eu também não tenho Candice o suficiente, que é um pokémon muito bom, da classe S, ou seja, a melhor classe de Pokémons que você pode querer. Temos quem mais? Quem mais que eu tenho aqui? Magnamite para evoluir também para, acho que é Magnatron, mano. Mas é excelente, excelente a evolução dele. Temos, claro, Charmander para evoluir para Charizard, Charmeleon depois Charizard, que é um Pokémon que eu também quero muito ter, mas só que o um Charmander aqui na minha região é dificílimo. Temos um Pokémon que eu acho muito legal, que é o um Monkey, para evoluir também. Temos o Sand Shrew também pra evoluir. Cara, temos muitas coisas pra evoluir juntos em um próximo vídeo. Mas eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou mostrar pra vocês como ficou agora as evoluções, né? Depois que eu evoluí, como ficaram os meus principais pokémons. Eu vou, vou listar por CP, ok? Então vamos lá. Temos aqui o meu Rainer, né? Que é o meu Vaporeon. Que foi uma, a minha IV mais forte. De Eevee é também muito forte. Então esse Rainer esse aqui, ó. Vai ficar muito parrudo. Ele tá com os dois ataques do tipo água. Só que eu peguei o Water Pulse como segundo ataque que não é um ataque muito bom infelizmente ele não veio perfeito esse Vapore. tem o meu dragonite né, que eu capturei assim contei a história de, da captura desse dragonite no outro vídeo se você não assistiu corre lá tá aqui nos cards ou na descrição se você quiser temos o flareon temos o polywog que esse aqui que ficou muito forte mano ficou mais forte do que aquele outro olha só o meu Poliwag mais fraco ficou com um Poli virou um polywog mais forte do que esse aqui que é o meu Poli era o meu Poliwag mais forte cara incrível que, por incrível que pareça mas só só que um polywog tá com um ataque especial do tipo lutador ou seja quando eu quiser lutar contra um Snorlax, esse Poliwrath aqui vai ser melhor do que esse daqui que tem um ataque do tipo água como um ataque especial, temos aqui o meu outro Slowpoke, eu também tenho um outro Slowpoke, eu capturei Slowpoke já, slowbro quer dizer que é 1.200, esse aqui que eu evoluí com vocês no vídeo passado de 1.400. Enfim, tem muita coisa, se vocês quiserem assistir o vídeo, tá aqui na descrição e nos cards. Cara, tô muito feliz, olha só, meu Nidoking, meu Nidoking, que eu tô muito feliz de ter, cara, muito mesmo, é um Pokémon muito legal. Enfim, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se você curtiu, se você... Uh... Conseguiu é, aprender um pouco mais E se divertiu com os pokémons aqui Não se esqueça de deixar o seu gostei Se inscrever no canal caso você esteja me vendo pela primeira vez E eu vou ficando por aqui Um beijo do gordo, falou um grande abraço do gordinho galera E até a próxima Vamos ver quanto de XP né cara Caralho, nem vi quanto de XP 25 mil, quase mais um nível Manos, quase mais um nível Fui é!